e bem-vindos todos vocês aqui a mais um Sofá da Vila. E quero que vocês avisem os amigos de vocês que nós estamos aqui no meu Instagram. Ia ser no Instagram da Vila, mas mais uma vez o Instagram bloqueou a gente, provavelmente por causa dos vídeos que estão passando nos stories da Vila, né? Os vídeos de parto que estão passando nos stories da Vila. O Instagram muitas vezes bloqueia né? as nossas participações. Então, vou pedir a todos vocês agora que entraram, que estão entrando aí, que nos ajudem a divulgar que a live está acontecendo aqui. Por favor, cliquem nesse... Oi, Julinha. Oi. Bem-vinda. Ainda bem que você descobriu que a gente está aqui, né? Porque eu peguei na hora. Pegou na hora, né? Tá acontecendo isso muito, assim. O que tá acontecendo é que é, eles estão começando, como a gente tá passando nos stories muito vídeo de parto, e aí eles até estão per permitindo, mas eles estão começando a bloquear é, as lives, né? Então, eu vou pedir às pessoas que comuniquem, por favor, aos amigos, né? Que, que podem. É, a Eber! É, maravilhoso! É, gente, foi quem fotografo minha renovação de votos lá em Trancoso mulher de Deus e você é um homem de Deus saudade de você fazer o álbum Éber por favor imprime meu álbum manda me entregar aqui que eu nunca faço o álbum sou dessas você também tá Júlia você faz álbum ah. eu, não, eu não faço Júlia eu, eu, eu tô com os álbuns assim desde que acho que o último que eu fiz foi de casamento que depois verdade. vai juntando as fotos mas eu, eu amo o álbum é mais voltando eu quero que ah. todo mundo aí clica nessa setinha, tem um triângulozinho aqui no canto inferior. Vamos clicando aí nesse, nesse triângulozinho e vamos mandando para as pessoas aí, olha. Aparece seus amigos aí, vão mandando, convidando eles a participarem da live. Manda aí, fala assim, ó: vem para a live. Vem para a live. Vão convidar, vão gastar um tempinho convidando nossos amigos. Que vocês acham, né, que podem se beneficiar dessa live, que essa live hoje está quente, né, Julinha? Que hoje nós trouxemos aqui a nossa física das galáxias para falar de um tema que ninguém quer saber, que nem interessa a ninguém. Que é um tema. até trouxe aqui para a nossa live ficar interessante. Ó, oh, eu tô aqui. Vamos fazer, vamos fazer logo a foto, que vai ser a foto da, da live. Vamos, você vai tirar aí? Peraí. Deixa essa, porque na hora que a gente for escolher, assim, qual que vai ser a foto, a gente vai colocar essa. <risos> gente, teve infância, né? Quem olha assim, acho que a gente tem 5 anos de idade. <risos> acho que, eu tenho, acho que eu tenho 41, não tem 41, Acho que eu sou da idade dos meus filhos, assim. <risos> Bem, gente, então a Júlia, para quem não sabe, a, no... a Júlia é a coordenadora do Vila Físio, né, que é o setor de fisioterapia aqui do Instituto Vila Mil, vou mostrar aqui para vocês o Vila Físio, deixa eu ver se tem essa logo aqui, acho que não tem essa logo aqui desenhada, ah, não. não tem ela aqui. Mas nós temos aqui duas terapeutas, né? A Júlia e a Ana Detome. Então, elas juntas cuidam aqui do assoalho pélvico das mulheres. Não só na gravidez. Isso é muito importante. As mulheres só lembram que tem assoalho pélvico, só tem perinho. Quando vão vai passar um bebê por aqui. Mas não é só na gravidez que a gente cuida. A gente cuida a vida inteira. Quem nunca pariu, nem nunca vai parir, nunca vai engravidar, também cuida do assoalho pélvico. Tá bom? Muito importante isso. Se você não quer ser mãe venha na fisioterapia pélvica porque você imagino eu não quer morrer com 40 anos nem né, com 50 você quer viver bastante com saúde com qualidade de vida e não quer perder xixi aí né com a sua meia idade então é, prevenção é a moda do momento então prevenir e ter qualidade de vida é só pelo então a fisioterapia pélvica anda de mãos dadas com a ginecologia Hoje a gente, ginecologista, não anda, não vive, não sobrevive mais sem é, fisioterapeuta. Vou fixar aqui, olha. O tema hoje, gente, é possível. É possível prevenir laceração no parto? Esse que é o tema. Esse que é o tema, tá? A gente não vai responder. <risos> então, é, primeiro a gente vai falar de o que, que é laceração, né? O que, que é laceração, uhum. gente? Por que, que o parto lacera? Por que, que o parto lacera? Então, eu tô com minha vulvona aqui. Minha vulvona, aqui a vagina. Todo mundo fala assim, nossa, mas a vagina é tão pequenininha, né? Vai passar a cabeça de um neném por aqui. Meu Deus do céu! Vai rasgar tudo quando passar a cabeça de um neném por aqui. Não é possível! Vai rasgar, vai rasgar! Nem sempre vai rasgar. Como assim? A pessoa muito inteligente, né? Que inventou essa coisa chamada vagina... Dotou ela de elasticidade, né, Júlia? Exato. E muita. Só para vocês uh, entenderem o nível, uh, a musculatura alonga 248% do tamanho original dela. Então, realmente, ela permite a vagina na vida normal da mulher sem hormônios, permite ali a penetração de pênis. Mas, na gestação inundada de hormônios que ajudam a relaxar a musculatura, ela vai poder se alongar três, quatro vezes o tamanho original dela, permitindo a passagem da cabeça de um bebê. E aí, pode ou não machucar. E é isso que a gente vai conversar, para a gente ver quais maneiras a gente vai evitar esses machucados. Exatamente, gente. Então, eu sei que todos vocês, Fih, gravidez inteira, assim... Ai, meu Deus, não é possível. Não vai passar uma cabeça aqui. Não é possível, não cabe, não passa. E primeiro, importante, isso aqui que a gente está vendo não é a vagina. Rebeca deu uma aula ontem para vocês nos stories. Isso aqui se chama vulva. Essa portinha chama vestíbulo. A gente não faz o vestibular para entrar na universidade... Então, Deus fez o vestibular para entrar na vagina. Chama vestíbulo, entendeu? Então, essa portinha aqui chama vestíbulo. A gente entra pelo vestíbulo para acessar a vagina. A vagina é um túnel, é um canal. Mas é um canal virtual. Por que, que é virtual? Porque ele não fica um buraco aberto lá o dia inteiro, não. Tipo, cheio de ar lá dentro, né? Você tipo, imagina assim, vagina fica lá cheia de ar, de mosca, de barato lá dentro. Não. A Amor vagina... De... Não é um ah. canal com anel, que tem muita disso Ah, a vagina é um canal cheio de anéis Não tem nada de anel, gente É músculo Anel? É um Esse eu não ouvi, não Menina, três ainda Fala que tem três anéis na vagina Ou cinco, sei lá, um trem assim É um tubo muscular né? É assim, gente A vagina normalmente ela fica assim, ó Não tem nada lá dentro, nada Não tem um ar, não tem um fio de linha Não tem, fica assim, fechadinha a vagina Tá aqui, aqui tá o vestíbulo e aqui por trás, aqui, tá a vagina lá, ó, fechadinha lá dentro. Ela fica a vida inteira lá, fechadinha, não tem nada lá dentro. E aí, magicamente, um belo dia, ela abre e passa uma cabeça desse tamanho. E passa. E, incrivelmente, muitas vezes, não rasga. E se rasgar, rasga pouco. De vez em quando, rasga muito. Mas vai dar tudo certo. Se rasgar, vai, vai dar tudo certo no final. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O que que é esse tal de rasgo na vagina que você tem tanto medo, que você, meu Deus, eu vou querer então uma cesárea, porque meu Deus, se rasgar minha vagina. Então a gente veio aqui desmistificar esse tal rasgo da vagina que a gente chama de tear em inglês, né, que é tear Tear heaven. <risos> é tear em inglês, a gente chama de laceração aqui no Brasil, que é o que todo mundo tem medo, que meu Deus, eu vou destruir a minha vagina se passar uma cabeça e rasgar tudo. Então, eu já parei quatro meninos e não rasguei minha vagina. Lacerou um pouquinho. É, no primeiro, no segundo, no terceiro, de tive laceração de primeiro grau, e a gente já fala um pouquinho disso aqui, né, Júlia? O que, é que é primeiro? O que é segundo? O que é terceiro? E. Então vamos falando aí eu, vou, eu acho que vou buscar um celular Por que não. que Melodia tá chorando? Melodia conquista a rádio que meus pais trabalham Por que que vocês estão chorando aí? Eu <risos> <que risos> não entendi. De emoção deve ser, né? Claro, claro. De saudade de mim também pode ser <risos> Ou então porque minha mãe teve episiotomia É, isso aí é um motivo de tristeza Porque eu cresci ouvindo minha mãe falando desse... Ela tá, deve ser meu pai que tá lá quem que tá aí? É meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Quem é que tá aí na, na rádio? É, mas então... Ah, Evan Ferreira. Quem que é Evan Ferreira? Deve ser algum funcionário, então, da rádio. Não é ninguém lá da minha casa. <risos> Bem, é, a gente não poderia começar falando, Júlia. O que você quer começar falando, Júlia? Eu quero mostrar a para o pessoal, por baixo. Então, mostra a Pelve. Gente, olha só. A pelve é isso aqui, e por baixo dela a gente não tem osso, é, são só músculos, ligamentos, fáscias. Então não tem barreira óssea para o seu bebê sair. Não existe isso de não tem passagem para o bebê, né? Então aqui tudo é músculo que vai se alongar no momento do parto. A vulva, tá? Aqui fora aqui a gente não tem a, a pele, né? Tecidos. Aqui é só músculo. E a vagina aqui ela vai se alongar nesse sentido para o bebê nascer. E realmente é um alongamento muito estressante para a musculatura, um alongamento que ela nunca fez. É, é super importante a gente preparar esse músculo, ir condicionando ele, a ir tornando mais flexível para chegar na hora do parto e evitar ao máximo uh, esse machucado. E aí a gente tem quatro graus de laceração. Primeiro, né, antes de tudo, a gente tem o tal do períneo íntegro que quando não machuca nada. Mas perinho íntegro no, no perinho, importante O que é perinho, Júlia? Eu não sei o que é perinho, minha amiga, me ensina Perinho é Nossa musculatura De assoalho pélvico né? Músculos Do assoalho pélvico, então quando não acontece nenhuma machucado Quer dizer que é perinho íntegro Só que Não é vantajoso demais Ter um perinho íntegro Mas você continua perdendo xixi Perdendo o perdendo cocô, é, dor na função sexual. Então, mais vale um períneo funcional que um períneo íntegro. Por quê, gente? O que é muito importante a gente entender? Às vezes, não rasgou aqui... Mostra seu músculo aí, Júlia. Às vezes, o neném foi passar, não rasgou seu músculo, esticou, esticou, esticou. Aí esticou, esticou o músculo, esticou, o neném passou. Não rasgou. Ai, que bom! Não levei ponto. Ai, que linda que eu tô. Eu nem levei ponto. Mas esticou tanto o seu músculo, esticou tanto, que depois você perdeu xixi, perdeu a força, sabe? Você vai ter que reabilitar, claro, depois. Fortalecer sua musculatura. E você que não fez exercício, não se preparou pra relaxar a musculatura na hora do parto, não fez esse preparo, às vezes a mulher volta assim, nossa, doutora, é que essa, nem levei ponto, e tô perdendo xixi. Quer dizer, não é... Quando a gente fala... Períneo íntegro do ponto cirúrgico, não quer dizer períneo do ponto funcional. A funcionalidade da musculatura, e tem um mil coisas também, gente. A musculatura não é o seu sexo, tá? Não é prazer sexual. Porque daí pra ter prazer sexual é outra coisa, tá, gente? É assim, Primeiro que vagina não é prazer sexual a gente, Isso aí dá outra live, né, Júlia? Porque assim, ah, tive o perinho íntegro Ou tive a laceração tal Não tem nada a ver com sua vida sexual O, o prazer sexual tá em outro lugar aqui Depois a gente conversa sobre isso, né? É, mas é, tá, a gente tem que, tem que tirar muitos mitos da cabeça da mulher a gente tem que esclarecer muitas coisas, né? É, quando a gente fala também desse preparo, dessa separação do períneo, é muito importante também que a fisioterapia não é garantia de nada. Nada, nem vai nada. Subir, nem que vai ser cesárea, nem que vai não. rasgar, não vai rasgar. Não. Não vai... Ai, mas eu fiz 30 sessões de fisioterapia e rasgou tudo. Não tem como garantir. E tem gente que não faz nada. Não faz e nada, não. Gosta, menino, não tem nada e tá ótimo, maravilhosa. Tem, tem um tanto de mulheres que eu já acompanhei na vida aí. Faz uma live, gente. Live sobre o que, Melodia Conquista? Me, me esclarece, tô fazendo uma live aqui agora. <risos> sobre sexo? Esclarece que tipo de live você quer aí, sobre sexo que a gente faz. A gente que, eu, que, que trabalhou muito no SUS, né? eu tenho 18 anos de formada, dei muito plantão Operei muita mulher com incontinência com problemas né, ginecológicos pela vida aí do SUS Mulheres que vieram interior, muitas mulheres que tinham aí 10 filhos, 12 filhos A gente vê muito caso de mulher que teve muitos partos normais E muitas vezes não teve nenhum preparo, nenhum gente, não perde xixi não tem nada. Porque tem a questão genética que é muito forte, a gente sabe disso. Porque o que que faz essa força do astralopéus? A musculatura, também o colágeno, elastina. Né, Júlia? Sim, sim. São vários fatores, até na hora do parto que a gente vai falar mais pra frente também, que vão influenciar em nossa relação ou não. Pois bem, então a gente tem o período íntegro, que é quando não tem machucado. Mas não quer dizer que vai dar tudo certo. Depois pode ter muito problema. Nós temos laceração de grau 1, que é quando machuca pele ou mucosa. É bem interno, bem superficial. Às vezes nem precisa dar pontinho. Mas claro que, mesmo que seja um ponto, vai te incomodar. Mas mesmo assim, é bem externo. Não é musculatura. Então é no, nesse esquema aqui que a Kézia mostrou. A detalhe está ali com tecidos. Ali não, não tem músculos, são tecidos. Então é como se fosse machucado ali. Laceração de grau 2 é quando machucado acontece no músculo da vagina. E aí, a episiotomia também é um corte aqui, né? considerada uma laceração de grau 2. Normalmente, ela é feita à direita, lateral, porque os, os obstétricos são destros. Então, é mais fácil cortar para a direita. Eles preferem não cortar para baixo, porque tem chance de ir machucando, abrindo mais, chegando até o ânus. Então, por isso que vem na diagonal. Então a gente também falar que que episiotomia é protetora de assoalho pélvico para não machucar mais, já está errado, né? Porque você já provocou machucado de laceração de grau 2, né? Não está preferindo nada. Pode ser que nem machuque, que a maioria das vezes acontece, né? Quer falar alguma coisa de fisiotomia? Sim, sim. É, o que a gente sabe é que antigamente né, muitos médicos acharam que a fisiotomia ia proteger a laceração de terceiro e quarto grau. Só que hoje a gente já sabe que mesmo fazendo a fisiotomia, ela vai aumentar a chance dessa laceração e não proteger. Exato. Então, a laceração de grau 3 é quando vem saindo da vagina e vem indo em direção ao ânus... E quatro, quando atinge a mucosa do ânus. Então, realmente é uma laceração bem extensa, bem completa. Que eu nunca vi. Você já viu, Kézia? Qual? Grau quatro? Ah, não, a gente já viu uma. Pelo menos uma. Grau quatro? Sim, sim, 4. é muito raro, é muito raro, mas a gente teve, até aqui na Vila, a gente já teve duas lacerações de grau 4. Uma hum. ou duas, né? Depois a gente olha aqui. Eu sei de uma. Sim. E mesmo assim, as de graus 3, né? Eu tenho. Eu vi uma, eu acho. Nem, nem metade da minha uma... história, da minha vida, eu acho que eu tive três, assim, de tão rara que é essa. Assim. É... Que eu tive 3. É... Aqui na é... vila, em... no tempo que a vila teve, tô me lembrando de uma, talvez, né? É porque é muito raro a asação de grau 4. Grau 4, gente, é quando vem daqui da vagina até aqui no ânus, olha. Uhum. É, vem de grau 4, que é a mais é a maior alteração que tem. Né? E é muito, muito, muito rara, gente. Muito, muito, muito rara. A gente nem fica pensando tanto nela. Né? A mais comum de todas é de grau 2, que pega a mucosa, né? E um pouco do músculo aqui. É a mais comum. Assim, eu tive de grau 1. Um, eu nem esperava ter de grau 1 um porque meus nenéns eram grandes, assim. Depois que saía aquela cabeçona, eu pensava assim: grau 2, já preparava. E era grau 1, um, graças a Deus. É, agradeço a Deus mesmo. Milagre. Porque fiz terapia. Talvez minha genética é boa também. Nem, nem Sempre fisioterapia, sempre, sempre, sempre, sempre. Desde a primeira gravidez, fazia muito, morria, como todo mundo, né? Também morro de medo, de laceração. É, mas meus meninos eram 3,800 assim. Também os expulsivos rápidos, né? Tive dois na água. A água a gente, né? Você pode até falar, talvez. A posição de gás, que é uma posição que a gente sabe que facilita, né? Exatamente. Por que, Júlia, a posição de gás é uma posição que facilita? Ela permite, ó, quando a gente tá... É, só fechar aqui, é, se você falar de lastração de grau 2 é a mais comum. Gente, vamos combinar. A vagina nunca fez esse alongamento na vida. Aí, do nada, ela vai fazer. A chance dela ficar plena é pequena, gente. Tem chance, sim, de machucar e tá tudo bem, porque vai ser um corte pequeno. Nada se compara a sete cortes de, de camadas no abdômen para uma cesárea. Então, outra questão, a cesárea não vai proteger seu assoalho próprio de jeito nenhum. Mais chance de infecção, não. de inconderências. Então, um não. corte Aten... desse tamanho não se compara a cesárea. Atendi uma paciente ontem, ela veio, nem era para consulta de gravidez, não. ela veio consulta ginecológica, eu já tenho uma cesárea, Tá querendo, vai querer engravidar agora do segundo filho. Nem foi comigo a primeira cesárea. Veio para consulta ginecológica comigo. E, e ela vai querer engravidar de novo. Ela nem sabe se vai ter parto normal. Assim, ai, que, é, que preguiça de parto normal e tal. Eu falei, gente, que Deus. E ela perde xixi. Ela tem consciência urinária. Eu falei, você fez terapia na gravidez? Não, o que, que é isso? Eu falei, gente, mas seu médico... Não, meu médico nem me falou disso. Tipo assim, já a médica dele já fazer cesárea? Então, nem falou... Gente, mas... É independente de você querer parto normal, isso aí é outra conversa que dá muitas lives, acessem nosso canal do YouTube e assistam todas as lives. Não vamos falar disso, né? Mas, a... A, a, assim. a sobrecarga física aqui, ó, de um bebê aqui no assoalho pélvico, o parto vai acontecer ali 40 semanas depois. Não fala se for parto normal vocês cesárea. Agora, você passar 40 semanas com o bebê pesando aqui e falar que não precisa cuidar desse músculo que embaixo é só músculo, não existe, né, gente? É, é profissional desatualizado. Hoje a gente sabe que é preventivo, tudo preventivo. E é, fazendo comparação das populações, a mulher que teve parto vaginal, comparada a uma mulher que não teve é, filho, uhum. ela tem 2,5 vezes mais chance de incontinência urinária que a mulher que não teve filho. E a mulher que teve cesárea, 3,5%. Então, é muito pouca a diferença de uma para outra. Então, o via de parto não é justificativo para não cuidar de musculatura. Sim. Bom, então... E nem ter filho Sim. também, né? Até quem não vai ter filha. Exato. Porque você conversa, você tosse, você respira, tudo isso, olha lá, impactando na sua e E aí, você me perguntou da Gaskin, por que, que ela é interessante? Por quê? Porque, oh, ó... Quando a, a, a gente vê a pelve, ela tem óculos na frente. Vai explicando, vou pegar, eu vou pegar um outro celular para mostrar aqui o que é, é gasto, tá? Vai ah. explicando. E aí, quando a gente está deitada aqui na cama, e que eu vou simular com a minha mão só para vocês entenderem, tá? Porque essa pelve aqui é rígida, talvez vocês não percebam. Mas vamos fingir então que o meu saco é minha mão. Quando é aproveitado na cama, o sacro invade aqui dentro. Então, o, o tamanho do assoalho o pélvico ele é reduzido, né? O diâmetro, porque o vai da mim, é o saco. Quando a gente vira, gaskin, que é deposição de quatro apoios, quando a gente vira, a pelve está livre. Então, o sacro pode abrir o tanto que ele quiser, o tanto que o bebê precisar para ele abrir. Então, aqui eu tenho de quatro apoios. o quatro, ele vai levantar aqui facilitando a saída do bebê. É uma das posições que mais ajuda a preservar os músculos do assoalho pélvico Ela e deitada do lado esquerdo. Mas deitada deitado é ruim, né? Mas para o lado esquerdo é uma posição que tem bons resultados na preservação dos músculos do assoalho pélvico quando a gente fala de laceração. E tenho visto, poucas pacientes minhas estão adotando essa posição, mas as que ficam em pé também estão preservando muito os músculos do asfalopélvico delas. E bebês grandes, teve uma de 3,800, a outra não, não grande, né, 3,300, mas em pé também, onde sua pélvica está toda livre, você coloca sua perna onde você quiser. Aí ó, quatro apoios, isso. Então, você não está encostado em nada, não tem nada fisicamente barrando os, os ossos da sua pelve. Então, eles vão se abrir o tanto que for necessário para o bebê passar. Uma posição super legal para a gente deixar tudo fluir, nada travar, nada impedir a saída desse bebê. Qual mais você falou aí? É... Uh, Sim, é, deitado do lado esquerdo. E também permite ter uma boa abertura pélvica. Quando a gente vivencia a expulsão no consultório com epinol, as mulheres falam, gente, a saída é muito suave nessa posição de lado esquerdo. Eu vou mostrar aqui o epinol, a gente vai falar dele, que ele é uma das alternativas da gente organizar a musculatura e a mulher no momento do parto. Tá pegando a cinza aí? Uhum. É, então, na, na literatura que a gente tem de. Aí, ó, deitada do lado uhum. esquerdo. É, opa! Deitada do lado esquerdo e quatro apoios são as mais protetoras dos músculos da palavra. Tem bons resultados também quando a gente fica em pé de cócoras também. É, tem uma boa abertura pelo, então a musculatura vai acompanhando aquele diâmetro da cabeça do bebê agora, a, as posições que mais tendem a machucar são número um deitada na cama com o saco apoiado, com a perna para cima, que é aquela postura ginecológica que a gente não abreva essa aqui é uma posição boa, ah, é uma maravilhosa deitada de lado dança. com a perna aberta hum maravilhoso essa é, é legal, né? essa é péssimo, horrível o sacro tá o, o sacro isso daqui ó atrapalha tá muito fechando embaixo é, então é essa posição em que as mostrou chamada litotomia é, é a pior para sua e o banquinho a gente vê também que tem uma grande chance de machucar mais é, o banquinho de parto ele que a gente vai mostrar aí para vocês, é uma borda que tem um vácuo no, no meio. Então a mulher senta nesse vácuo e aí ela não fica apoiada com o no, no banquinho, fica mais solto mesmo, porque o sacro não fica encostando no banquinho, fica dentro da cavidade. E aí, imagina ah, quando você vai sentar no vaso sanitário e está sem a tampa. Você senta naquela, sem a tampa, está lá, você só naquela borda principal. Você sente uma pressão lá no seu palito, você dá uma afundada. E aí, imagina, você tá ali sentado, às vezes muito tempo, fazendo muito, muita força. Você tá muito verticalizado, muita pressão na barriga. Então, o bebê tende a vir mais rápido. E ele tende a machucar, mais chances de machucar do que em outra posição. Esse é... vídeo aqui é bom para poder a pessoa ver o tanto que a pele via... muda uhum. quando Legal. ela fica mudando de posição, tá vendo? Uhum. Então, vocês imaginem que na hora do bebê nascer, gente, a gente vai ter que facilitar a passagem do bebê na pelve. Na hora do neném nascer, na hora do neném sair, a gente tem que facilitar essa passagem. Então, olha só, se eu estiver deitada, como é que vai abrir esse ossinho de trás ali? Ó? Como é que o sacro... Como é que esse sacro aqui vai abrir se eu estiver deitado em cima dele, tá vendo? Esses ossos, eles são todos soltos, eles não são colados, tá? Aí a gente está representando aí com... Com ligamento, é, eu vou pular propaganda aqui. Então, para vocês entenderem como que isso daí... Esse aqui também é muito legal, tem até um nenenzinho para vocês verem. É muito legal para vocês verem essa questão de como que... Como que a pelve, ela muda, <risos> acompanha. acho que é o mesmo, deixa eu ver se é o mesmo esse aqui é muito lento ah, esse aqui tem até o fetinho, olha ele entra assim na tela tá vendo? ele entra transverso na gravidez Ó, por isso que esses movimentos que a gente faz durante o trabalho de parto a gente vai fazendo essas danças a gente movimenta a mulher bastante durante o trabalho de parto tudo isso vai facilitando, vai abrindo olha, tá vendo como é que o ossinho ali dificulta? Então, se eu estiver deitada, olha, vai dificultar. Tá vendo? Olha, se você estiver de cócoras, vai abrir aquele ossinho ali atrás, olha. Eu gosto de usar a calça apertada como exemplo. a gente de a calça apertada, a gente vai estambando para ir descendo. Para a calça ir subindo, né? E a gente descendo. Então, para o bebê também descer na pélvula, a gente precisa movimentar para o bebê ir migrando lá para baixo a pélvica ficando favorável para essa descida do bebê. E aí, uma forma da gente facilitar e muito. É, hoje em dia a gente está vendo muito por aí, eu estou muito feliz, é o posicionamento dos pés. Testem aí em casa o pé paralelo e percebam paralelo é. o bumbum. Agora, junto com a painada, botando a pontinha do pé para fora, vocês sentem que o bumbum fica tenso? Então, quer dizer que o bumbum fechou. E isso contribui também para o fechamento da vagina. Agora volta paralelo e vamos perceber a vagina. Às vezes eu coloco o um, um parceiro da mulher para sentir, ele vai sentir ali mais ou menos um mano. E coloco o calcanhar para fora e a ponta dos dedos para dentro. A gente sente que a vagina faz isso aqui, ó. Então, os calcanhares para fora e a ponta dos pés para dentro, independente da posição que a mulher tiver, vai ajudar também nessa abertura da pélvica por baixo, ajudando o bebê a nascer. Além do saco que a gente falou aqui, que nós temos posição que favorece, não, o posicionamento dos pés também vai impactar nessa saída, que vai ajudar a evitar machucar. Muito bom. Então, agora, é... tem como prevenir tem como ajudar, né? Ajudar a evitar lacerar. Eu tenho muito cuidado pra falar isso com as pacientes, porque eu não falo assim, não vamos lacerar. Não existe isso, né? A gente vai tentar o máximo a cuidar. E a melhor... Tem uma série de fatores, gente. Depende do tamanho do bebê, mas também assim, tem bebê de 4 quilos que não lacera, tem bebê de 2,2 que lacera. Não é matemática. Vai entender. Não não é matemática. Tem questão uma, da ambiência de parto. Se a mulher não tá segura, não tá relaxada, não tá entrega, ela vai travar os músculos, não vai deixar o bebê sair. Mais chance de machucar. Tem questão de doses de analgesia. É, que pode ajudar e que pode prejudicar. Tem mulher que precisa para mulher... relaxar. E tem mulher que toma uma dose e perde todo o controle corporal, a coordenação e atrapalha. O que mais que a gente tem? É, ambiência, tamanho do bebê, analgesia, a posição da mulher, que a gente falou agora há pouco. A velocidade de saída da cabeça do bebê, isso é muito importante. Tem muitos estudos, gente, que a gente estuda muito isso em obstetrícia, né, que é assim, hands on, hands O que, que é isso, hands on, hands off, né? Toda hora faz um estudo novo, o que, que é, é, é, e aí às vezes atendo paciente gringue, ela já vem, você faz hands ou você faz hands off. Rendizão é quando a gente põe a mão aqui para quando o bebê sair ele sair lento, sabe? A gente controla a velocidade de saída da cabeça do bebê. A gente põe a mão quando a cabeça, começa a sair, a gente segura para ele sair lento. Porque quando ele sai lento, a chance dele fazer assim, ó, dele fazer, cadê ele aqui saindo? Ele fazia assim, oi, nascia assim, ó, oi e aí já rasgar é maior a assim, chance de lacerar. Então, a gente põe a mão e quando a cabecinha vai saindo, a gente segura a cabecinha e a gente direciona a cabecinha para cima para não lacerar aqui o peninho. Mas tem alguns estudos já mostrando que você fazer o rendizom você causa mais desconforto à mulher, isso pode assustar a mulher ali e isso demorar mais do possível. Então... Tem alguns estudos mostrando que hands-on e hands, on hands é a mesma coisa, não diminui a taxa de laceração, então para quem vai colocar na mão no perinho dos outros, né? Porque tem a pessoa botando a na mão ali, assim, é deselegante, né? É, então, enfim, é, tem, é discutível isso, então, let the woman choose, que é a recomendação atual, assim, nem rende zone, nem hands-off, mostra que previne o perinho. Então, a gente até conversa às vezes com as mulheres, se a mulher que você, né, se você conhece outras mulheres, se você já tá nesse nível de aprofundamento em relação ao parto, e você já estudou por aí, eu falo para você dar muito insight gringo, né, porque isso tem mais em inglês, assim, as mulheres que pesquisam mais parto, porque a gente não tá muito claro, se rende a gente vai mais, às vezes, na nossa experiência porque não tá claro na literatura se rende zone, fazer diferença, assim, mas... A velocidade da, da saída, quando a, a velocidade é maior, ela ceda mais. Então, a gente, por isso que a gente faz esses, esses treinamentos todos da fisioterapia, né? Para a mulher relaxar a musculatura. Porque se você relaxa, né? Relaxa. E você amplia, você amplia o diâmetro vaginal, e aí tá tudo relaxado, o bebê escorrega ali. Tem coisas importantes, sim, né, compressa morna no perinho, sim, tem evidência, tem recomendação de fazer. Então a gente faz compressa morna pra quem quiser também, né, ninguém vai falar tá com pressa compressa morna no seu períneo se você não pedir, se você não quiser. Então tudo isso deve sim ser conversado com sua equipe de cuidadores, médico, parteiro, enfermeiro obstetra, obstetriz, doula, quem estiver com você. Né? É bom conversar desde antes né? Quando você estiver construindo o seu plano de parto O que, é que você quer usar? Gente, muito importante, pelo amor de Deus Se for usar compressa morna você estiver anestesiada Você tome muito cuidado Porque queima Porque se você estiver com analgesia Você não percebe calor e frio Então queima Eu já vi queimatura, queimadura em mulher anestesiada Então, pelo amor de Deus Se for usar compressa morna Você tome muito cuidado tá Claro que a gente vai estar com a compressa na mão, a gente vai sentir ali. Então tem que tomar bastante cuidado disso. Mas a compressa morna, o que ela vai fazer? Ela vai relaxar a musculatura. Então vai facilitar esse relaxamento aqui. Mas não tem nada que é exato assim, não, fisioterapia, pá, pá, pá, pá, pá, pá. deu certo. Uma coisa muito, muito, muito boa da fisioterapia é que aumenta uma coisa que eu falo, que é a sua percepção percepção, é. a sua percepção, a sua segurança. Eu sempre falei isso, sempre até desculpa, que eu vivenciei isso na minha própria vida, né? Eu tive meu primeiro parto com analgesia, que eu tive uma super dose no expulsivo, então eu não senti nada, não senti bebê passando, não senti nada lá no expulsivo. E no meu parto, meu primeiro, eu tive três naturais sem analgesia, né? E aí no meu primeiro natural, na hora que eu senti a cabeça na vagina, é pinô. Pinô, a pinô tá nascendo. Então, acho que a questão do epinô, a questão de você fazer esse treinamento de expulsivo, para quem não tem epinô, gente, faça com o dedo, pelo menos, né? Mas treine o expulsivo. Porque você vai ter uma segurança, assim. E o bacana do epinô, né? É, o epinô nem foi criado para isso, né, Juli? Ele foi criado para evitar a episiotomia, mas os estudos não mostraram que teria vantagem para evitar a episiotomia. né? um aparelhinho alemão. Os estudos são pequenininhos para evitar episiotomia. E aí ele caiu, caiu na, na, na, na graça das mulheres, porque você consegue fazer uma simulação do expulsivo com ele. Ele dá muita consciência né, é, corporal ali, da, da vagina, e, e, e, a, e a gente perde esse medo do expulsivo. E quem não tem medo do expulsivo está mentindo. Ah, não, porque expulsivo não dói. Não, todo mundo fala que expulsivo não dói. Né? que o expulsivo é só respirar e deixar sair, que a dor mesmo as contrações, sei ninguém tem medo do expulsivo todo mundo tem medo do expulsivo sim, que a gente tem medo da cabeça saindo e rasgando tudo, é disso que tu tem medo das contrações você não tem tanto medo assim não, e aí quando você tá lá, e aí você tá fazendo a fisioterapia e sente o apnoso assim, cara, não é um bicho sete cabeças, não é uma cabeça só aí você vai Entendeu? <risos> Você fala de Tempo de, do expulsivo Olha só, gente Eu adoro usar esse exemplo uh, Isso aqui é minha vagina E o balão é a cabeça do bebê Se o, o expulsivo é tranquilo É bom que eu tô com a unha feita Então dá pra ver que meu dedo vai afastar Mas quando sai ó, Minhas unhas voltam a aparecer Então tem um alongamento Vai, vai, vai, vai não é assim de primeira, assim não. Você tá blefando aí, ó. Take Agora Tem, Tem uma função muito rápida. Ó, vocês nem veem minha unha mais. Porque vai de uma vez, ó. Então, essa... Uh, esse controle... Não diria controle, mas essa descida mais tranquila também é uma forma de evitar será e quando a gente tem o um balão, a gente vai trabalhando isso, a mulher vai sentindo até onde, claro, ok, é um balão. Ele chega à cabeça de bebê? Chega, mas é raro isso acontecer. Prematuro. Então, a gente vai... <risos> Prematuro, exatamente, ali, de 28 semanas. Mas a mulher já tem uma noção que é isso aqui, só que numa escala maior. E ela vai percebendo, ah, se eu faço força até aqui... Ok, a partir é. daqui eu tenho que controlar para ele vir mais suave e às vezes aqui eu já não faço força. Eu deixo o meu bebê sair, porque ele tá ali escorregando, eu não vou forçar a saída dele. Então, sim, o, o tempo da, da, da expulsão faz toda a diferença também. Sim. E aí um dia uma área falou para mim assim, ai, doutora Kess, mas, assim, esse tanto de coisa que tem que fazer né, a mulher parir, né? Porque, assim, ela tem que fazer curso, tem que ser fisioterapeuta, Pia, né? Tem que fazer hipnose Aí depois o curso de cuidados com bebês Tem que ter doula Nossa, uma enfermeira em casa Em que É muito fetiche, né? Banheira, massagem Minha avó pariu lá na casa dela Sem nada disso Chegou lá, pariu, uma parteira lá Deixa eu te contar Olha, sua mulher também pode Tem tudo no corpo dela pela ela parir sem nada dessa... dessa desse fetiche aí. Não, não precisa de terapia não precisa de dor, não precisa de banheira, não precisa de nada. Nada, nada, nada, nada. Agora vamos ver a experiência que a sua mulher vai ter. Porque a gente tá falando aqui, não é só de nascer ou não nascer o neném. Ou nascer saudável ou não nascer saudável. Porque você, por exemplo, seu pai que nasceu lá de sua nasceu saudável, nasceu? Nasceu, engenheiro de sucesso aí, muito rico, muito inteligente e tal, deu tudo certo. só avó morreu? Não. Sangrou? Não. Gente, não deu tudo certo, para Deus. Agora, eu quero entender o seguinte, como é que foi a experiência para ela? Como é que ela viveu isso? O que ela sentiu no parto dela? E como é que era a cabeça da sua avó? A grande questão que a gente vive hoje, que eu falo muito com as mulheres, é que não tem como a gente comparar o parto natural das nossas avós, não tem como a gente comparar o parto natural das nossas avós com o parto natural que a gente busca hoje. Porque a mulher... eu não sou igual à minha avó. Eu sou muito diferente da minha avó. Quando eu fui buscar um, uma experiência de parto natural para mim... eu fui buscar uma experiência. Eu não queria só parir um filho. Eu queria viver uma experiência. Eu queria entrar dentro de um portal que me levasse à maternidade. Eu já tinha viajado muitos países, eu já conhecia muito sobre muitas coisas, eu já conhecia muito do meu corpo, eu queria viver uma experiência positiva para mim, eu, só não, eu não queria só botar a para fora. Então eu, eu queria muito dessa experiência, sabe Júlia? Então quando a gente fala para as pessoas, a gente tem muita coisa para tirar das experiência de parto. Sua avó, ela, ela, ela nem era nem respeitada como mulher. A gente vivia uma geração em que o gênero feminino era desrespeitado. Então, quando a gente fala hoje de parto para as mulheres, a gente quer não é só saúde para a mulher e para o bebê. Isso é o básico. Bebê saudável, mulher saudável é o básico. A gente quer uma experiência positiva, prazerosa. Uma experiência que a mulher... Poderosa. Poderosa. Com laceração ou sem laceração, a gente quer que as mulheres entendam o processo, por que as coisas acontecem. E usufruam do que existe, poxa, se existe essa técnica tão maravilhosa que é a fisioterapia, para me preparar, para me dar segurança, por que não utilizar? Se eu posso ter um quarto maravilhoso, confortável, com luzes, com banheira, com massagem, com uma doula cuidando de mim, eu só posso ter registro desse momento tão encantador na minha vida. Por que não vou ter? A não ser que eu não queira. Então, depende muito da questão cultural também. Eu penso assim: ah, eu, Keza Vila Mil, quis casar. Com vestido branco, com buquê, com banda, com, com bolo, sabe? Com tudo, com daminha de honra. Tem gente que fala assim, nossa, que preguiça, meu Deus do céu. Vão no cartório ali, a gente assina um papel e pronto. Entendeu? Então tem gente que fala assim, nossa, que preguiça, dola, não sei o quê, soma musiquinha, nossa, cata, acaba tudo. Eu, meu marido... Uma enfermeira e uma médica se complicar para estar ali. Fica ali, não tira uma foto, por amor de Deus, não faça nada. Eu vou ficar quietinha ali no marido, não encosta a mão em mim, não me faz uma massagem, aí, senão eu vou dar um tapa em você. E o paciente que é assim. Eu quero anestesia de uma vez, não gosto de massagenzinha, de, de menino, não. Chega no hospital, me dá uma anestesia aí, cala a boca, eu vou deitar e vou dormir. Quando estiver nascendo, eu vou fazer força. Sim, tudo bem. Mas você pode pelo menos saber o que existe, porque você nem sabe o que existe. E as vantagens e desvantagens. Então, é importante saber o que é laceração, saber o que, é que existe de, pra, em todos os aspectos do parto, né, Júlia? A gente falando de laceração hoje aqui, olha que legal aqui, a Tamara J.S. A Tam Tamara está é, tá grávida de novo? Não, ela acabou de parir, deve ter dois meses ou 40 dias. Ah. Tamara, fiquei muito feliz com a sua mensagem vou ler aqui, olha, eu saí do meu parto querendo parir de novo grande admiração por vocês e toda a equipe do Vila Mil, trabalho lindo de vocês ah. Luísa, meu parto é para junho e sigo estudando com vocês. Estude bastante, tem bastante vídeos no canal do YouTube, tem relatos de parto postos no blog, vai estudando tudo. Vamos ver... Perguntas. Tinha pergunta que eu vi, Carolina Cruvinel. Só tenho a agradecer a Júlia, fiz o Pel, que me ajudou demais. Zero laceração. Maravilhosa, ideia. Oh. Ok, vamos falar aqui ah, Estou que... vendo as é perguntas aqui ó. Amanda Andrade perguntou E no pós-parto? A física ajuda a voltar o prolapso no pós-parto? Então 10 uh, horas depois do parto A gente já volta a fazer as contrações dos músculos do pélvico Justamente para eles irem reposicionando uh, Existem quatro graus de prolapso Uh, sendo os graus 3 e 4 indicados cirurgia. E aí a gente precisa entender que o prolapso é quando as paredes do canal vaginal perdem a, a sustentação, então os órgãos vão se apoiando e aí vão externalizando para fora da vagina. E aí a gente pensa: se as paredes estão perdendo sustentação, e as paredes são feitas de músculos que a gente se treinar, a gente sustenta melhor, sim. É uma maneira não de voltar, porque ele é fáscia, tecido ligamentar, que são tecidos que a gente não, não tem como abordar, é só musculatura. Então a gente consegue aliviar as sensações de peso na vagina, de bola na vagina, sustentar melhor o, o canal vaginal e evitar com que progrida essa, esse grau do prolapso. Então, por isso que 10 horas depois do parto, a gente já volta a reabilitar essas musculaturas para tudo ir voltando para o lugar. Muito bom. Amanda, o prolapso genital tem a ver com a velocidade da saída do bebê? Não. Não tem, Amanda. Tem a ver mais com o tecido uh, do colágeno, do tecido conjuntivo, conectivo, Sim. né? Eu falo que meu sonho é que no futuro a gente consiga falar o tipo de colágeno da pessoa. Você já percebeu que tem gente, por exemplo, tem gente que tem muita ruga, tem gente que não tem. Tem gente que malha um pouquinho o músculo, já fica forte. Tem gente que custa malhando para o músculo ficar forte. Então, tem tipos de proteínas musculares, né, que tinha miosina. Tem tipo de colágeno, de elastina, né. É, você viu que, hoje eu vi um cara no Minas, o um cara 80 anos, gente, parecia que tinha 60 Sabe, a gente foi conversando lá, um senhor lá malhando, Júlia, lembrei de você. Oh, é Ou oh, o cara... Ele falou que ele ele malha desde 40, assim. Cara, uhum. fortão. E, mas claro que tem uma parte genética também, porque a pele, a não ser que ele faz botox, porque a pele do cara é perfeita, assim, o cara inteirão. Então, claro que tem uma questão genética, assim. Eu sei, por exemplo, eu não tenho cara de 41. A minha mãe também tem 63, 64, ela também não tem cara. Meu avô também, que morreu com 90, também não parecia ter 90. Então, tem alguma coisa genética da gente, da minha família. Eu sei, que apesar do Botox, né? Eu sei que tem alguma coisa genética que ajuda um pouco. Eu, é, tem essas coisas assim, né? É, então, a gente vê que, às vezes, tem essas questões que a gente sabe do tipo de colágeno. A gente não entende ainda na literatura. Não existe ainda, mas a gente sente, às vezes, que tem algumas coisas a ver, né? É... Mas a gente segue fazendo o que é recomendado. Exato. Vamos ver aqui. Aí, a evidência que mais ajuda a musculatura a tornar-se distensível, tornar-se mais flexível, é a massagem perineal, que todo mundo pode fazer. Não precisa ser necessariamente com um profissional. A gente acha vários vídeos na internet. Eu vi lá que meu vídeo no YouTube está com 15 mil visualizações. Então, é acessível. Você consegue ter acesso a isso e a melhor coisa que você pode fazer é ter um, se possível duas vezes por semana. A partir de 34 semanas, que a gente precisa alongar a musculatura para ela poder alongar isso aqui tudo para baixo. Então, movimentos aqui nas paredes da vagina é, são muito benéficos. Imagine só, que você vai fazer uma abertura de dança. Você nunca fez abertura. Vai lá, abre de uma vez, não machucar. Agora você vai, passa ali, seis semanas, lano tentando botar a mão no pé, esticando o boeira, da... aí lá depois de seis semanas, quando você vai fazer a abertura, a chance de machucar é bem menor, porque foi que o seu mundo. Foi deixando mais flexível, mais maleável para aquele movimento final. Então, a massagem perianal é o melhor que há para evitar lacerações graus 3 e 4 e episiotomia. Na literatura, a gente não acha que ela previne grau 2, mas 3 e 4 têm um bom uh, resultado. Uhum. E como você tinha falado antes, quer dizer que a gente não acha isso tudo legal de hipnose para falar de uh, laceração, mas a gente tem de vivência. Seu músculo, você vão, per vão perceber, vocês vão perceber o que, que é esse diâmetro bem grande lá no canal vaginal, uma coisa que você nunca sentiu. E aí, sentir isso do nada lá no parto é diferente. A sua tendência é preservar e é falar: Gente, o que está é acontecendo aqui? Quero é, não. E aí, a gente vai ao longo do tempo. Esse recurso que, gente, é só com profissional, tá? Fazer isso sozinho em casa pode machucar, pode lacerar uhum. e ficar sozinho uhum. em casa. Uhum. Então, é com profissional. E também é um recurso que não, é, não tem um preço acessível. Hoje em dia, está custando mais ou menos R$ 1.100. Então, não é todo mundo que compra. Vai usar um pouquinho, mesmo. então não vale a pena, né? Uma Sim. coisa que vale Sim. a pena. Eu acho muito bom ele ser mais caro, porque ele não, não sai todo mundo comprando, aí não faz bagunça. E a gente vai ah, fazendo com que a musculatura experimente essa sensação, para você ficando mais segura. Você vai precisar vestibular? Você estuda. Então, você vai viver um parto, o epinó é uma forma de estudar. Como é que é essa dinâmica, como é que é essa saída. E aí, a partir de 37 semanas, que a gente pode fazer uma força, a gente vai expulsar esse balão. Então, você vai coordenar melhor essa energia para chegar lá na vagina, para ir controlando. Para não ser uma, uma descida muito rápida, nem não ter potência para empurrar. Então, uma, uma vivência muito positiva, que aí é com o profissional, tá gente? A massagem perineal você faz em casa, seu, sua parceria, você mesma faz, sua mãe faz pra você, qualquer um faz. Agora o balão é com o profissional, tá bom? Bem, a Thaís Marbosa perguntando pra que serve a analgesia. A analgesia é uma técnica que a gente não chama de anestesia, porque a anestesia bloqueia todos os receptores do, do corpo. A analgesia bloqueia só receptores de dor. Então, é quando a gente coloca um medicamento no espaço peridural para que a mulher não sinta ou diminua né, as dores do parto, tá, Thaisa? A Amanda tá falando que fiz, fiz, não lacerei, escolhi a melhor posição pra mim, deitada mesmo, litotomia 3,560, 50 centímetros. Parabéns, Amanda. É isso, né, Kelly? A melhor, vamos colocar assim, né? A melhor posição é de lado, ou de quatro, mas pra aquela mulher, a melhor pra ela foi litotomia. E tá tudo bem. Né? É uma posição que tem mais tendência a machucar? É, mas ela quis ficar. E é isso também, você escutar seu corpo. Se você está com dor de barriga, alguém fala assim, fique em pé. E você está doido para ficar curvado? Não vai dar certo, né? Então Tem uma, tem uma pergunta aqui. É importante. é importante. Cristiane Perita. Incontinência urinária. Incontinência urinária não. Deve ser infecção urinária, né? Infecção urinária recorrente. Significa algum problema no assoalho pélvico? Normalmente não, assim. O é, caso mais comum de infecção urinária ocorrente é algum refluxo no, na, no ureter. É, refluxo da bexiga para o ureter. É a causa mais comum, assim. No assoalho pélvico, não costuma dar. É, tem uma questãozinha aqui quando a gente não relaxa a musculatura toda, pro xixi todo sai Ah, pode ficar um restante residual, né? musculatura. Então você pensa, a, a uretra é esse buraco assim, né? Se você deixa a sua uretra assim, o xixi não sai todo, pode ficar a xixi na bexiga. E aí vai dar um refluxo. refluxo. É. E isso vai dar um refluxo, né? Uhum. Mas isso daí, eu tô, eu tô falando isso daí pensando em... Isso é... Co... Isso... Tem mulheres jovens? Tem. Tem. Tem, né? Porque a gente Mas... vê isso... Somente deixar o músculo não, não vai curar. Não vai mais. Mas é uma das maneiras para a gente evitar essa recorrência das infecções. É. Pode, pode ser uma, uma, uma hipertonia, né? Sim, uma hiperativação. Hiperativação, faz sentido. Eu nunca, eu nunca peguei. Nunca peguei. Aí a gente vai pegar um resíduo mixonal aumentado, né? Na aerodinâmica. Isso. Porque se não esvazia, não. a bexiga todo está sendo fechada pelo seu músculo. Sim. E por falar nisso, gente, eu vou anunciar que vou dar um spoiler. Uh... Posso dar um spoiler, doutora Marilene? Ah, pode? Vou dar um spoiler. Falando em xixi, né? né que a gente tá falando aqui de uroginecologia, vou dar um spoiler. A gente fez, eu fiz uma live aqui no final do ano, tava até com um chapéuzinho de Papai Noel, com a doutora Marilene, que é, pra mim, a melhor, assim, mas, né, não vou. É, tem outros muito bons também Belo Horizonte, mas para mim ela é a melhor uroginecologista, né? Que é uma ginecologista especialista nessas questões de assoalho pélvico e de incontinência urinária, dessas questões todas. É, ela foi minha preceptora na residência, ela é coordenadora da residência do Hospital das Clínicas inteiro. Ela é fantástica, assim fantástica, fantástica, uma pessoa muito estudiosa, muito científica e muito boa médica também. Ela opera só essa área. Ela está vindo integrando essa equipe aqui da Vila a partir de abril. Então, quem já tiver interesse em fazer uma avaliação com ela, ela cuida não só né, da questão da gravidez do pós-parto, mas também de mulheres em todas as idades, senhoras né, mais velhas, que têm continência urinária. Faz cirurgias, indica e contraindica cirurgias também, porque a gente sabe que a maioria dos casos não é cirúrgico. Tá, gente? Isso, isso é muito importante. Ginecologia, a gente está...